Olá vamos iniciar nossa aula de hoje hoje especialmente nós iremos falar sobre os tipos de trabalhos científicos como vocês sabem nós temos várias disciplinas e nessas disciplinas teremos vários trabalhos que os docentes irão apresentar para vocês irão solicitar como requisito de avaliação de reflexão, de trabalho de conclusão de curso, enfim, hoje nós vamos conhecer algumas modalidades, ou seja, as principais modalidades de tipo de trabalho científicos, trabalhos acadêmicos. Então, no ensino superior, uma das premissas é a produção e a disseminação do conhecimento científico. Nesse contexto, nós, estudantes, devemos exercitar a escrita, elaborando trabalhos acadêmicos, é importante para a nossa formação científica, técnica. Os trabalhos acadêmicos são de suma importância para desenvolver pesquisas, divulgar dados, análises, de forma científica. E assim, qualificar o trabalho dos futuros profissionais. E tem um ponto importante que eu falo sempre para os alunos, que é tudo que você pratica, você qualifica cada dia mais fica cada dia melhor. Então, o trabalho científico, ele tem uma importância muito grande na construção do conhecimento científico. Um dos que eu gosto muito de realizar, nos ajuda muito, para vocês que ao final do curso irão fazer o TCC, o tão famoso trabalho de conclusão de curso, um dos, dos trabalhos científicos é o fichamento será esse fichamento? Lembra de fichas? Então, consiste na produção dessas fichas, que são anotações, citações, ou seja, o que é uma citação? É aquilo que eu vou copiar do autor, seja literal, ou seja, como o autor escreveu, entre aspas, ou partes do que ele falou, é uma citação indireta, e aí eu vou organizar em fichas colocando sempre as referências, página, nome do autor, nome do livro. E qual é o principal objetivo? É sistematizar esse tema estudado. É um conceito, é uma temática específica, então eu vou estar organizando esse conhecimento em fichas. Porque quando eu for produzir esse conhecimento eu já tenho esse trabalho realizado. Eu vou lá nas minhas fichas e eu consigo produzir um artigo científico, um relatório e uma diversidade de trabalhos científicos. E aí nós temos alguns tipos. Nós temos o fichamento resumo, que é aquele que vai destacar as principais ideias de um tema estudado, de um autor, de um artigo, de um livro, enfim. Ou aquele de citação direta, como eu falei, vocês vão transcrever na íntegra, íntegra o trecho da obra que o autor escreveu. Ou seja, todo, como ele disse, como ele falou. E em direta vai ser uma, uma transcrição, ou seja, vocês vão copiar as principais as ideias do autor conforme ele for falando. Como ele for narrando sobre determinado tema. E o bibliográfico, que será uma análise feita pelo próprio estudante sobre as principais ideias da obra original. Ou seja, eu vou descrever o que, que aquela obra trata, do que, que se trata esse livro, do que que trata essa temática, desse, dessa análise e tudo mais. Então, é importante que vocês tenham essas, essa prática do fichamento para auxiliar vocês na construção, do conhecimento nós temos também um outro tipo de trabalho acadêmico que é a resenha a resenha ela é muito solicitada também pelos docentes porque ela ele ela é um produto que pode também ser publicada e o que que acontece essa resenha vai além do resumo da obra esse tipo de trabalho envolve a escrita com comentários informativos, análise crítica sobre o tema. E aí, como que eu vou estruturar essa resenha? Primeira coisa, eu vou apresentar o autor ou a autora. Vou fazer um breve trecho descritivo da obra, ou seja, o que que se trata essa obra. Depois, eu vou fazer por capítulos ou por parágrafos. Uma síntese de cada capítulo, ou seja, eu vou construir um parágrafo para cada capítulo, falando, narrando o, que, que, se, o que, que se estuda nesse capítulo. E após, comentários objetivos, diretos do estudante, do pesquisador, sobre aquela obra. E ao final, eu vou indicar para quem que é aquela obra. Se ele é para estudantes de graduação, de pós-graduação se é para alunos do ensino fundamental e médio, se é para professores, se é para a comunidade em geral, e aí é importante que a resenha venha estruturada dessa maneira. E lembrando que nós comentamos na aula passada, todo trabalho acadêmico deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, com todas as ideias bem estabelecidas. Um outro tipo de trabalho acadêmico é o artigo científico. O artigo científico, também ele é uma, um trabalho acadêmico que apresenta resultados que são fruto de uma pesquisa sobre um tema específico. Pode ser desenvolvido a partir de uma pesquisa experimental, de campo ou de um estudo bibliográfico. E ele também tem uma estrutura muito específica. Lembrando, ele precisa de um título, ele precisa de um resumo, ele precisa de palavras-chave, Seriam essas palavras, pelo menos três palavras, que fala de conceitos sobre todo esse texto. Vou dar um exemplo, eu pesquiso mulheres pescadoras, como eu falei na aula anterior para vocês. Então, eu posso falar sobre trabalho feminino, sobre mulheres, esses são exemplos de palavras-chave, empoderamento... Todas essas palavras, eles podem ser... Então, quando o autor vai olhar, eu vou lá nas palavras chave do que esse texto trabalha. Então, ele é um chamativo para que as pessoas leiam o meu texto. Voltando a um conceito principal. Então, a mim, o meu artigo científico deve ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e, ao final, as referências bibliográficas. Porque, geralmente, um artigo científico, ele é uma análise de mais de um autor. Pode ter um, dois, três. Ele é uma reflexão sobre uma determinada temática. Nós temos também um modelo de trabalho acadêmico, ou uma, uma, uma possibilidade, que seria o memorial acadêmico. O que seria esse memorial? Ele é uma construção de uma autobiografia, ou seja, eu vou falar de mim, o seu aluno vai falar dele, sobre a sua vida acadêmica, de uma forma geral, ou ele vai falar de um determinado período acadêmico. Um exemplo, chega ao final do curso, o professor vai lá e pede um memorial acadêmico da graduação do curso que está realizando. E você vai construir desde o início, como você entrou na academia e agora, no momento que vai sair. Como que foi todo esse período acadêmico da sua vida. Então, isso é um memorial se você publicou trabalhos, se você participou de eventos científicos, o que você produziu ao longo de sua graduação, pós-graduação, enfim. Ele é um requisito também importante que segue também as normas da BNP. Todos esses trabalhos precisam sempre estar organizados e formatados segundo as normas. O relatório também é um trabalho acadêmico importante que vocês vão realizar, vão praticar ao longo do curso. Ele é uma descrição, pode ser de uma aula, de uma palestra, de uma atividade, ou uma ação de ensino, de pesquisa, de extensão, de um evento, enfim. Ele pode ser solicitado pelo professor ou professora para avaliar o estudante quanto à sua participação, o que ele compreendeu sobre o tema estudado às vezes uma análise fílmica, vamos lá, vamos assistir um filme hoje e ao final eu quero um relatório. Ou seja, vai observar o quanto você absorveu sobre aquele determinado conhecimento. Então você deve descrever as suas impressões. O seminário ou a apresentação oral. Ele também é considerado um gênero textual de trabalho de pesquisa em que o apresentador apresenta oralmente sobre um tema. Geralmente, ele é realizado por um grupo de estudantes. E ele tem uma característica importante, que ele precisa primeiramente ser escrito, organizado, e depois apresentado de uma forma que preza uma apresentação, uma conexão das ideias, para que o ouvinte consiga ter uma visão do todo. Então, é importante, não, eu vou lá e falo o que eu quiser. Não, ele precisa ter toda uma sistematização dessa apresentação, sempre com meio, começo e o final, né? Então, ele precisa ter essa organização, introdução, desenvolvimento e uma conclusão desse tema. E ele pode ser apresentado tanto numa aula ou num evento científico, para que será que os professores vão solicitar um seminário, uma apresentação oral? Ele é um treino para que o aluno, o estudante, ele desenvolva também a sua oralidade e ele consiga também dialogar com a comunidade, com as pessoas que estão participando sobre determinado tema. É extremamente importante para desenvolver também a oralidade, para o argumento, então o seminário, ele é importante. Ao longo do curso, terá eventos, eventos científicos, é importante desenvolver, então, as suas habilidades dentro dos seminários, dessas apresentações, que lá também ele promove uma reflexão sobre determinado tema. Um ponto importante que eu gostaria de destacar é que o trabalho, qualquer tipo de trabalho acadêmico, ele precisa ter um cuidado muito específico, que é com plágio. Seria isso, professora? Então, no ambiente acadêmico, é proibido a utilização de trechos, conceitos escritos por outros pesquisadores, sem que seja indicada a devida referência de onde tal trecho foi retirado. Ou seja, não apresentaram uma referência configura plágio. Então, eu vou lá, pego a ideia do autor e coloco como se fosse eu que tivesse falado aquilo, refletido. Então, sempre utilizar segundo o autor tal, no ano tal, na tal página, ele afirma que, segundo o autor, ele destaca que. Então, é importante para dizer que não está saindo da minha cabeça. Aquilo ali eu encontrei, eu pesquisei e está aqui segundo determinado autor ou autora. Portanto, é muito importante que faça os trabalhos acadêmicos dentro das normas da BNT e destacando sempre as referências, as obras, aos autores. Porque O pesquisador que está desenvolvendo pode responder até judicialmente se cometer um plágio. Então, é extremamente importante esse cuidado com a escrita acadêmica. Sempre com muita responsabilidade que eu sei que vocês têm. E é importante destacar que há um caminho a ser trilhado. Então, ao longo do curso de vocês, vocês precisam organizar, se organizar um tempo para estudar, organizar o caminho para a produção, então, do trabalho acadêmico. Então, vocês vão... Planejar as etapas os trabalhos, as metas que irão cumprir. Vão pesquisar o tema em fontes confiáveis. Depois eu vou falar um pouquinho na próxima aula sobre esses locais. Nós falamos na aula passada e é importante observar também esses locais que devem ser confiáveis, que vocês podem é, pesquisar. Como a nossa biblioteca, que tem material extremamente confiável de autores de publicações nacionais e internacionais vocês vão estruturar o seu texto sempre seguindo as normas da BNT eu falo sempre é que nem jogador de futebol se você treina todo dia cada dia você fica melhor e é isso estruturar o texto seguindo as normas você vai criando o um hábito e sempre vocês vão formatar segundo as normas porque vocês vão praticando e vão ficando, vão ficar cracks nas normas da BNT. Definir a metodologia da sua pesquisa, vai ser uma pesquisa qualitativa, descritiva, argumentativa, como é que vai ser essa pesquisa? Eu vou fazer uma entrevista, então eu preciso saber como faz uma entrevista, como faz uma pesquisa, como faz um fechamento, então sempre eu tenho que desenvolver um método para desenvolver, então, essa pesquisa, esse trabalho, Tá? dissertar, ou seja, escrever com clareza e assertividade. O que seria isso? Deixar as palavras claras, o texto claro, sempre com as ideias contextualizadas, que o autor, eu preciso escrever, depois eu vou lá ler, posso até ler em voz alta, é uma dica aqui da professora Silvana, que é importante, que vocês vão observar, se aquele texto tem coerência, tem coesão, faz sentido o que eu estou falando. Seguir sempre as normas da BNT. Indicar as referências no final do trabalho. Qualquer um dos trabalhos que vocês forem realizar, vocês devem sempre indicar ao final do texto essas referências. Tudo bem? Bons estudos, bons planejamento. E muito sucesso no trabalho acadêmico que vocês vão realizar ao longo do curso. E contem sempre comigo.